Eles me indicam o melhor ADC mono pra eu subir de elo EZ, mano Joga de EZ, Sones, confia, mano E lança braba, só vai Ô, Jimmy Fala comigo Se você fosse recomendar um ADC pro cara virar mono Qual que você recomendaria? ADC pra virar mono? É, o que você acha forte? Cara, acho que EZ é Também falei esse, olha lá, tá vendo? Eu também mandei esse, ó Sempre tá no meta pro boneca queridinho da Verde. Tru Já vou aí, Jimmy Calma que eu já vou Tô vendo você estreitando Tô pensando em reto, mano Você recomenda? Não, não, não Faz o clean, faz o clean. O faz clear? O fácil, tá, vambora Fazer o safe, então, skip o sap e voa ou não, Jimmy? Vai, vai, vai vendo direitinho, que eu tô vendo a wave, ó. Eu acho que se, se skip o sap vem, é, skip o sap vem. É uma boa janela, mano, vamos usar ela, ó. Que que a Tristana tem? Não tem Exaust, nem Guardia. guardia deixa quieto, deixa quieto. Guardia aqui. vai foder um cadinho. É, deixa, deixa, Faz deixa, Faz uma só que tá safe. Posso ser agora talvez, mano, ainda mais que vocês estão tradando, ó. Se tirar o Guardia Humilde, já tirou, né? Não. Tirou, não. eu acho. Tirou? Não sei. Não tirou, velho. Eu vou, hein. Nossa, mano. Que isso, Jimmy. Nossa, mas foi muito Que clean isso, velho. Né? Olha esse é dive, galera. Olha esse dive, mano. Que que é isso, velho? Kezzy, meu bombom tá disponível. Esse flash tem dono. Uai, diretor, pode ser seu, pai. Flashou, tem Prime? Aí, ah, o flashzinho aí já vem deslizando a granada. E eu, diretor? com a vontade pra deslizar a goiaba aí, ó. Então, vambora, vambora, Jimmy. Coisa linda. Mano, falta dois. Dois minions pra pegar nível 6, mano. Como é que faz? Eu vou puxar com vocês na caruda só pra pegar XP, mano. Tem que dar certo esse gank aqui de folgado Deixa ele esquivar qualquer coisa, sem problema não é Olha o trash, olha é o trash Por que ele fez isso, será velho? Só sai, só sai, vai saindo, vai saindo Boa, bom flash Corre aí, corre aí, corre aí Vem cá, vem cá, vem cá, Eu vou parar não Tem o um Predator, tem o um Predator, tem o um Predator Ai. Ai esse garoto, quer ir nele? Dá pra ir, eu tenho um cronômetro. Nele mesmo, nele mesmo? Sim. Caralho, mano! Que isso, véi? Free Aral tinha um pra nós, só preciso pensar onde usar. Não preciso nem usar bot na real, véi em casa. Fazer os campos de cima ali, dober, nós leva bote bot, depois nós de qual, mano. E esse flash aí, Kenz, é? é aqui, Froduck. Se você for lançar a brabinha, olha é o um flashzinho aí, papai. Fica vontade pra lançar a granada aí, papai Só vou clinar pro divezinho de novo, Jimmy, só que eu vou farmar tudo aqui agora, Bora, tá? Mora. Acho que nem precisa soltar o heralto aqui não, viu? Não, vou usar não, vou usar não. Eu, vou usar, você, não. eu só vou fazer o um muita gente. Acho que eu vou startar isso aqui, mano, enquanto tá em de, de sossegada. Marquinhos, qual? Eita. Jimmy, tá aqui? Antônio matar o trash. Nossa, eu joguei muito mal, véi. Tá que pariu, joguei mal, viu, velho? Peguei é. colheita pelo menos. Nossa, eu joguei muito mal, galera. Mas ele também tinha Ignite. Aí Ignite dele cortou duas curas. Cortou da ult e do smite, mano. Pô, mano, muito. Foi muito trouxa esse Ignite do cara. Cortou a cura de tudo, velho. Dei um shutdown pro cara big ali, viu, Jimmy? My bad, my bad. Eu tava diveando o bot. É, eu podia também só ter ido bater na torre. Se parece eu querer fazer os dois, tá ligado? Um erro que eu e o Jimmy cometeu, mano. Ou nós levava bot e depois ia dragão. Ou ia dragão e depois ia bot. Olha o tempo do meu arauto, Jimmy. Fudeu, véi. Calma. Nossa, ele sim não tava na mesma malícia que eu. Nossa, tive que usar aqui na, na cara do Master velho. Nossa, errei o Qzinho, crime. Ó oh, o Kong, ó oh, o Kong. Alto Nossa. Vou bem aqui, mano. Será que ele vai achar ruim? Ó oh, o Master Yi, ó d d Yi. Ah, que é isso? What? Acho que você matou o bagulho ele voltou na posição original dele Foi? É, achei foi, que foi, foi isso Foi, né? foi isso mesmo que Caralho, mano, eu tô, eu tô cagando nesse Mastery agora, véi Ai, Jimmy Eu fui mandar joinha e eu apertei R, mano Eu fui apertar T e apertei R Nossa, sem ult? Tô, mas vambora ah, Vambora, vambora, Danron Tem zonas com coisa Ó, parei de tancar, véi Vou ficar tancando é, pois é, véi Parei Meu Deus, ele dá o ataque Esse não Boa, boa, boa, boa. Quem é esse flash da padaria? Uai, Link LOL Pode ser seu, papai Aqui, ó Ó o aí, já vem deslizando a goiaba aí, ó fio. Vai no seu momento aí, papai. Eles não tem R não? Pô, velho, tá difícil jogar isso aqui, mano. A gente tá low. Dá pra ir agora, dá pra ir agora, dá pra ir agora. O que, que você tem nesse cara? Nada. Boa! Calma, joga no sol, joga Pô, eu não queria Arrautar esse mid não, mano, sendo bem sincero. Arrauta aí, eu acho, hein? Só Aralta, só Arrauta que cai. Senão o fodeu, tá fudeu. Senão o Aralta vai morrer todo mundo, ela, ó. Tem que flash. Ó. Tô aqui contigo. Ah, é, então, tô tendo que jogar meio estranho, mano. Tô mal concentrado, pera. Oh, oh, okay. no, no, no Vlad, no Vlad, no Vlad Boa, Jimmy. Mas você tá solando o cara? Vou ter que correr muito aqui agora. Nice. Caralho, time, eu tô, tímido, eu tô tem, online, tímido. mano. Então calma, calma, calma, calma. 3, 2, 1 agora. Nossa, Nossa, ele desviou. Nossa, ele morre igual. Nice. Esse aí tem poça, cuidado. Putou, nice. Tô voltando, tô voltando. Fora que uma armada dele eu morro. Vou tentar baitar ele aqui só. Nice, eu te salvo, eu te salvo. Sem <tos> Que que cara, é isso, velho? Que que, é que que é isso, mano? Só agradece a bombinha, papai. Só agradece a ponta. Você ser folgado. Jimmy, tô sendo folgado, mas não sei se eu posso. Não que não é isso, posso galera? Dos aí, Meu aí. Deus! Ó, oh, ó. Oh. Espertinho ele. Falei jogando que gracinha. Tive que ultar, tá, mano. Fiquei com medo de tomar muito dano. Eu ultei também. Vontade de ir, mas o EZ tá longe. Acho que eu vou igual, Jimmy. Tive que ultar, tá, velho. E os Azonius? Passei, foi, foi um bem maior. O bagulho só que na virou Mega aqui, hein. Consegue me ajudar, paizão? Consegue me ajudar, paizão? Ajuda, ajuda, ajuda, ajuda, ajuda. Caralho, mano, eu não paro de matar os caras, velho. Que porra é essa, Jimmy? Nice, Jimmy. É isso, velho. É sobre isso, velho. Nice, nice, nice. Pera aí, gravar até fazer um negócio especial aqui, ó. Pera aí. Preparar o bigode. Já manda salve. Vai mandando salve aqui embaixo, aí, galera. Manda salve aí, ó. Pera aí. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Ah, vamos para o próximo, galera. Vamos nessa.